Eu sou a Maria Aparecida Zolim, pedagoga da Coordenadoria de Tecnologia Educacional e apresentarei o programa de hoje aqui nos estúdios da Rádio Universidade 800 AM. Hoje aqui no estúdio estão comigo a Luísa Peixoto, comunicadora social, o Gian Noal, técnico de áudio e o Arthur, estagiário da comunicação social.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 Hoje a nossa convidada é super especial. É a professora Marielda Barcelos Medeiros. A professora Marielda é de Pelotas, Rio Grande do Sul, ativista do movimento negro de Pelotas, região sul e nacional pelo Movimento Negro Unificado, MNU, produtora cultural arte educadora, poetisa, professora aposentada, pedagoga, especialista em educação pela UFPEL, mestre em educação pela Unipampa, foi minha colega na Unipampa, e doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Antropologia pela UFPEL. Marielda, seja muito bem-vinda aqui no TEMOV. A todos vocês, a quem está nos ouvindo, eu começo agradecendo o convite, porque esses momentos sempre são momentos de muita gratidão, porque são momentos também de reencontros, né? Sim. Então, é um momento assim que eu estou me reencontrando com a Aparecida depois de algum tempo, né? E gratidão pelo convite, por ter lembrado né, da minha pessoa para estar aqui neste momento com vocês. Fico muito feliz. Ai, será um prazer. Com certeza, essa uma hora de conversa será muito prazerosa e de muitos aprendizados. Marielda, nós temos uma pergunta que dá título ao nosso programa. Então, a primeira pergunta. Marielda, o que te move? Eu penso que o que me move é eu estar sempre em movimento. Eu costumo dizer que eu sou uma mulher em movimento. Uh, tudo que se articula com a vida, com o ser humano, essas coisas todas me movem. E nessa lógica, uh, esse meu movimento, ele acaba sendo refletido e efetivado em diferentes caminhos, né? Uh, caminhos esses que a gente vai poder estar uh, tá conversando aqui, como tu apresentou, Aparecida, eu sou professora, hoje aposentada, né? há pouco tempo acabei uh, o meu doutorado aqui na Universidade Federal de Pelotas e pulei uma cerca ou busquei atravessar uma nova ponte porque saí da área da educação e fui para a área da antropologia. Né? E por que essa questão social e cultural, ela me move muito. Então, eu sou uma mulher em movimento. E o que me move é tudo que se relaciona com a vida. Ai, que legal. Marielda, eu li ali a tua apresentação, o que está no Lattes. Mas quem é a Marielda para além do Lattes? A Marielda é filha de Ayres e Tereza, uma mulher negra, hoje mãe de uma menina, Micaela, ativista social desde 1975, porque aos 14 anos eu comecei o meu ativismo social junto ao movimento negro unificado, né? E sou uma batalhadora e uma resistente também ao mesmo tempo, né? Principalmente nesses nossos últimos tempos aí, tão cruéis, né? Uhum. Uh, geralmente quando eu me apresento, eu me apresento assim, dizendo que eu sou uma ativista, mobilizadora social, né? Porque isso foi que começou também respondendo a primeira pergunta, completando, foi que me, começou a me mover a pensar nas questões que eram relacionadas a mim e aos outros né, negros, então o meu povo, e, e isso, para mim, sempre vem em primeiro lugar. Né? É, o título que há pouco eu adquiri, que foi o título de doutora em antropologia, é, ele vem bem depois. Porque essa minha caminhada como militante, ativista social, ela vem bem antes, né? Uhum. É, então, uh, esta é a Marielda, né? uma mulher negra que não desistiu, que resiste, porque sinto na minha pele todas as interpéries de todos os dias, a todo momento, né? E a gente muitas vezes tem que se recriar, se refazer, e buscar também, né, dar a mão para outros, para que a gente possa continuar resistindo e se fortalecendo também. Tu entraste no, na, no ativismo aos 14 anos, uh, foi por uma necessidade, ou por que que tu, tu entraste? Sim, eu, aos 14 anos, eu já estava terminando o ensino fundamental, né? Porque naquele período nós tínhamos só oito anos de, de ensino fundamental, né? E eu comecei a perceber, já saindo do fundamental e entrando no ensino médio, que a escola, primeiro que a escola, uh, para mim, particularmente, foi o primeiro local que eu me deparei com a discriminação racial, né? com preconceito. Uh, só resisti porque eu vinha de uma família que sempre se enxergou sendo uma família negra, né? Hum. Uh, mas o meu pai e a minha mãe, eles eram católicos, eles, uh, e católicos praticantes, vinha uma igreja, e num, num determinado momento da minha vida, acho que lá pelos 10, 11 anos, né? Uh, foi criado dentro da igreja onde nós frequentávamos, e, e isso já foi a nível nacional também naquele momento, já acontecia, né, depois eu fui me dando conta que a nível nacional já acontecia, que era o movimento das pastorais de agentes negros, né, uh, fruto da igreja católica, conhecido como APNs, né, e eu, um belo dia, fui convidado, olha, a gente está indo para Porto Alegre para fazer uma formação lá, e eu, aos 14 anos, botei a minha mochila nas costas e disse para minha mãe e pro meu pai, estou indo, né? E naquele momento, eles não uh, deram nenhuma negativa pela confiança que eles tinham das pessoas, né? Que faziam parte, coordenavam esse grupo de agentes pastorais negros na igreja. E eles, uh, e eles então, uh, permitiram que eu fosse, né? Então, foi pela necessidade de conhecer um pouco mais... Né, da minha história, uh, conhecia o porquê que eu passava por determinadas situações dentro da própria escola, que eu, naquele momento, eu não entendia, e por mais que meu pai e minha mãe e minha família, como um todo, né, sim, como eu já sim. disse, se reconhecesse negros, naquele momento também era difícil. Né? e muito doloroso para eles uh, ver a filha voltada da escola chorando e contando o que estava passando. né uhum. Então, a necessidade de conhecer, uh, me reconhecer mais dentro da minha história e, e conhecer a história do meu povo, que naquele momento a escola ela não contava, pelo contrário. né uh, Muitas coisas foram ocultadas e só depois, uh, não só eu, mas com a maioria, né, da população negra e pelota uh, no Brasil como um todo né, começou a perceber bem depois né? uh, e aí também aí foi que me fez né, virar essa ativista que eu sou e, e estar nessa caminhada principalmente por reparações por busca de políticas públicas enfim então essa foi a necessidade inicial assim né? conhecer aquilo que a própria escola não Uh, nos, nos, nos trazia como conhecimento. Marielda, uh, eu, como uma mulher branca, eu, mas que assiste muito noticiário, leio jornal, uh, acredito que o preconceito, ele... Não sei se a palavra seria ressurgiu, mas parece que ganhou força. Em vez de retroceder, né? No, a, nos últimos tempos parece que ganhou força. E eu digo isso pelas... Uh, lá, o assassinato do George do Floyd. É a, a, aqui, várias situações, pessoas sendo mortas... Né? Ou sendo abordadas pelas polícias pela cor da pele né? Então a impressão que eu tenho é que houve um... Parece assim ó, que foi colocado fogo em palha assim uh, Tu tens essa percepção? Eu te pergunto assim, ó porque uh, há um tempo atrás, uh, na escola onde eu trabalhava, a gente estava fazendo um trabalho uh, sobre, uh, em novembro, sobre a consciência negra. Eu e uma colega, uh, ela de literatura, eu de história, uh, a gente fazendo um trabalho, ela negra. E eu, assim, eu fiquei impressionada. Porque eu, na cidade onde eu morava, para mim, o preconceito, porque é uma cidade que tem muitos quartéis, existe muita rotatividade de pessoas, e eu, para mim, o preconceito não era tão uh, pronunciado. Claro, porque eu nunca tinha sofrido. E ela, quando ela disse assim, ó, que a cidade em questão era a cidade mais preconceituosa que ela tinha vivido, eu fiquei impressionada. Porque, às vezes, eu não tinha percebido isso, porque eu nunca tinha me deparado com uma situação. Então, quando eu te pergunto assim, ó, porque, a, às vezes, a gente acha que diminuiu, porque a gente não sofreu, né? Então, por isso que eu te pergunto: tu acha que, como é que tu vê a questão do preconceito? Uh, existem vários avanços, várias campanhas. A própria questão da, da lei das cotas, eu acho que foi um grande avanço, né, nessa caminhada. Mas como é que tu percebe essa questão do racismo? É, nós tivemos, né, como tu bem dissesse, vários avanços, né, uh, a lei das cotas é uma política de reparação, né, uh, enfim, assim como a gente tem hoje, né, uh, a lei 10.639, que há mais de 10 anos está aí, e a gente percebe também que a maioria do setor da educação ainda não a cumpre como deveria, né, acrescida ainda da segunda lei, que foi a 11.000, que também traz né uh, ao conhecimento a história do indígena também, uhum. uh, mas, mas são avanços que tivemos, uhum. né? Só que esses avanços, eles acabam esbarrando nisso que tu trazias, né? Que é uh, o preconceito, a discriminação pela cor da pele, uhum. né? Porque cotas, por exemplo, no Brasil sempre existiram. Já existiam quando até 2003, né? uh, a mesma, quase a mesma idade da, da lei 10.639, 10.639 foi a extinção real, efetiva, das cotas que existiam para os filhos uh, de grandes propriedades que... Depois que começaram a questionar o ingresso da população negra na universidade, mas se esqueceram que até 2003 entravam sem o processo seletivo, porque seus pais eram donos de propriedade, que ainda até hoje a gente lembra que é a lei chamada a lei do boi, né? Então, os filhos desses grandes fazendeiros, eles, eles entravam na universidade sem passar pelo processo seletivo. Quando veio as cotas, isso se revelou, esse racismo, esse preconceito, essa discriminação uhum. se revelou, porque uh, ninguém se revoltava com e nunca se manifestaram contra o ingresso dessas pessoas né, fora do processo seletivo Exatamente. nós negros pelo contrário nós passamos e passam agora todos continuam passando por um processo seletivo Porque as pessoas têm que entender que esse processo seletivo ele é um processo que ele tem hoje uma porcentagem sim para aluno de escola pública, para quem é negro, para quem é indígena, para quem é deficiente. E, graças a Deus, hoje também, para quem é do grupo LGBTQIA+. Uhum. É? Porque uh, não é possível se reparar séculos e séculos de discriminação sem que se tenha uma política pública que possa uh, acolher essas pessoas. Uhum. Nesse sentido... Por que, que hoje isso se revela, né? Uh, sempre existiu. Eu tenho dito para as pessoas que sempre existiu, sempre esteve presente. Né? Eu estou falando do, do, do meu lugar de fala enquanto mulher, enquanto negra. Só eu sei quando a gente uh, sempre entrou dentro de uma loja e quem era que era perseguido, cuidado para ver se não ia pegar nada. Sempre fomos nós. Algumas pessoas dizem que isso é mimimi, mas não é real. É só, é eu muito, acho que quem... Muito real. Desculpa eu te interromper, Marielda, eu acho que quem fala que é mimimi é porque assim eu não acompanho os noticiários, né, é, é, é assim, ó, é apavorante, né, Sim. situações, no, no, no, pessoas negras que estão presas há anos e são soltas porque foi comprovado que ele não, não estava Sim. ali, não era ele, Sim, Mas aí, lá, no, no feito por identificação, a, a pessoa às vezes fica anos presa injustamente. Sim. Isso, isso pela cor da pele, é né? Sim, isso parecida, porque assim, ó, uh, esse processo ele não acabou, ele é um processo ainda muito uh, ligado lá no período escravagista. Sim, é? sim. Então, uh, isso ainda não acabou ele só se uh, refez, se reformulou, sabe? Uh, porque mantém o que nós chamamos hoje de racismo estrutural, né? É o racismo que está nas entranhas dessa estrutura de sociedade que nós temos e que não permite que essa sociedade avance, né? buscando a efetiva equidade, que não é, é nada mais de que realmente se a Constituição diz, diz que nós todos temos direito, esses direitos, eles têm que ser sim né de todos. E uhum. quando tu traz esse exemplo né que tu trouxesse uh, de algumas pessoas né uh, encarceradas, por exemplo, a gente vê que essa equidade ela não existe, não. porque as pessoas são tratadas de uma forma desumanizadora, né? E hoje o que nós percebemos é as pessoas tiveram autorização para se manifestar, né? Assim como as pessoas e principalmente, agora eu vou falar dos homens, por exemplo, tem se autorizado a pegar uma arma, Ir lá e matar uma mulher? Uhum. Ou pegar uma faca e lá e matar? Uhum. Né? Ou se usar uhum. da morte psicológica, e lá trancar, encarcerar, né? como se fosse propriedade sua? Uhum. Porque nesse momento em que a gente vive no país hoje, deram autorização para que isso né, pudesse ser manifestado e ser manifestado de uma forma muito cruel, porque é manifestado e não tem nada que faça com que a pessoa uh, vá e pague, porque isso é um crime hoje, uhum. né? falar de, de racismo é crime, e uhum. nada disso uh, é levado em consideração. Né? A então, violência foi legitimada, né? Se legitimou tudo nesse país tudo né e tomara que a gente consiga mudar isso né porque tem coisas que se enraiz... ficam tão enraizadas né e que por mais que a gente busque lutar e, e fazer com que as pessoas compreendam né é de, de uma outra forma a gente leva muito tempo né nós levamos muito tempo para construir essas políticas afirmativas né e e com tudo isso, a gente também vai ter que refazer novamente uh, o caminho que fazíamos de luta uh, para que uh, as nossas ações, uh, o, o nosso pensamento, eu tenho dito para as pessoas, nós temos um modo de ser, de estar nesse mundo que é difer diferente do mundo ocidental, porque a gente traz uma ancestralidade e que não é, de, quando a gente diz eu trago uma ancestralidade, não é que eu traga algo ou que eu fique presa ao passado, não, porque essa ancestralidade, ela está junto comigo no meu presente, ajudando e colaborando, que para mim ressignificar esse meu presente pensando né, uh, o meu futuro, então é, para nós tem sido muito caro e esses últimos anos né, uh, foram muito caros nesse sentido, Uh, muitas pessoas, inclusive pessoas próximas, né, perdendo a, a vida por banalidades. Por isso que eu disse no começo e digo e torno a dizer agora, assim, né. Eu acho que a Marielda é aquela que continua uh, também, ainda acreditando que é possível a gente mudar o ser humano, né. Uhum. E já quero dizer de pronto, Aparecida, que. Por exemplo, esse momento que, que vocês estão proporcionando agora para quem está nos ouvindo é um momento muito especial, né? Porque vocês são pessoas que vocês tiveram a sensibilidade, têm a sensibilidade de pensar em diferentes temáticas, uhum. né? e trazer ao conhecimento da população. Eu tenho dito que pessoas como vocês são nossos escudos, são nossos escudos porque vocês, sensibilizados né, com, o com o nosso ter a temática racial, com outras uhum. temáticas né, que afetam a sociedade como um todo, uh, vocês acabam né, projetando aí para outras pessoas que possam conhecer, porque também uh, ninguém se modifica se não conhece né? eu, digo, eu disse para minha filha sabe a coisa de que ah, come esse doce, eu não vou comer porque eu não gosto ninguém pode dizer que não gosta se não comer antes, se não provar né? Sim. Então, é, então é isso se as pessoas não conhecerem de fato, as pessoas vão continuar preservando né, esse racismo estrutural que se enraizou aí na nossa sociedade é, eu acredito, em primeiro lugar, obrigada, lindas suas palavras, e, Marielda, eu acredito assim ó, que muitos uh, atos preconceituosos é pura maldade. Uh, eu arrisco dizer, e é uma opinião bem pessoal, que uh, boa parte, para não dizer a maioria, é realmente pura. Ah, maldade. Mas tem uma parcela e eu sonho, espero que seja assim, ó, que seja a maior parte, que realmente é por ignorância. E não ignorância nesse sentido pejorativo, mas ignorância no sentido de ignorar, como tu disseste, de não conhecer. Então, realmente, é essa a proposta do t né, que a gente sonha com uma educação equânime, a gente sonha... Né, com uma educação onde todas e todas possam ser o que eles são e ser feliz. Então, esse é o grande objetivo do TEMOV. Então, levar esse conhecimento, que as pessoas conheçam, que não repitam né, uh, frases, uh, palavras, né, uh, expressões preconceituosas, que acabam diminuindo o outro. Então, esse é o nosso sonho como programa TEMOV e o meu sonho como educadora. Marielda, mas já vou emendar numa pergunta que eu achei assim ó, fantástico e eu vou pedir licença para os ouvintes, porque eu vou ter que ler um pedacinho de do, do um poema que tu escreveste. Porque a Marielda é uma poetisa e fantástica. Ela participou da coletânea e, se eu falar errado, tu, tu me corrige. Sonoridade adincra? a Adincra? É, sonoridade adincra. Adincra. Então, eu vou ler um pedacinho desse poema. Quando eu crescer, Quando eu crescer, Quero continuar a viver Vida simples e vibrante. Quero ao meu lado pessoas como eu, gigantes. Quando eu crescer, a vida deve continuar bela. E eu, na primavera, serei a flor mais singela. Quando eu crescer, não quero luxo nem riqueza. Quero amorosidade. Contar muita proeza. Poder sempre dizer que o bom da vida é viver. É só um fragmento do teu poema, mas que coisa mais linda, Marielda. Conte um pouquinho da história de, desse poema. É, vou começar falando um pouquinho da história desse livro, né? Na verdade, eu já escrevo há bastante tempo. Estou ainda com uma boa parte das coisas que eu escrevi é, engavetadas, né? É, mas depois de ter estímulo de alguns amigos que vieram leram os poemas, eles acabaram, então, é, me estimulando a fazer essa publicação, né? É, e por que essa publicação? Porque aí, se eu não me engano, são 42 poemas, cada poema... Uh, se relacionando com um símbolo adinkra, né? Uh, o da capa mesmo é um sankofa e no, na, na contracapa também aparecem outros, enfim, a capa como um todo, ela é composta com símbolos adinkras, né? Símbolos adinkras são símbolos lá da região de, de Gana, na África. Uhum. Eles utilizam uh, não só... Na, nas, nos objetos de arte, mas também nas capulanas, né? Que são os tecidos que eles confeccionam lá. E cada um deles tem um significado, inclusive no livro uh, tem né, o significado de cada símbolo, né? Uh, e este poema em particular, ele foi feito por uma grande uh, amiga que acabou nos deixando em 2020... Mestra Griot, Sirleia Amaro, que era conhecida né, no estado todo, assim. E, e eu fiz esse, esse poema no aniversário dela, em 2019. E aí, pegando todos esses que eu já tinha escrito, eu disse, não, mas esse aqui eu tenho que colocar. E foi bom ter colocado, porque em 2020 ela acabou nos deixando, né? Ai, e... Então tem um significado muito grande né, esse, esse poema. Se tu for ver o significado da simbologia díngra que tem relacionada com ele a pá, na página em que ele está, se tu for lá ver o significado, tu vai perceber o quanto de amorosidade, né, não só eu, mas também... Todas as outras pessoas que sempre conviveram com ela tiveram, né? Então, em especial, esse poema, ele é, é um poema muito caro para mim, né? Porque hoje algumas pessoas leem e dizem para mim, eu acho que tu já estava adivinhando o que ia acontecer no ano seguinte, ah, né? Mas ele tem uma potência. Mas sou grata porque eu tive a oportunidade de ir ainda, né? Uh, dedicar a ela, enfim, no dia do aniversário dela, em 2019. Então foi muito lindo, né? E tem mais, um, mais dois aí que também são muito caros para mim, uh, que um é a minha afrocentricidade, que ali eu trago, né? Uh, algumas pessoas que são da minha família Minha mãe, minhas tias, enfim Minha filha, Micaela também Eu cito ali o, os nomes, enfim Então, é, é, é, também é muito significativo Todos eles são Todos eles são né Eu estou chamando a atenção desses Porque eu fiz em momentos, por exemplo Tem aí uh, um que eu fiz uh, pra, Dedicado ao meu pai que que eu falo, né? Que é, agora ele vai estar tá aí nos bares da vida e falo do quanto a vida nos embrutece, porque se a gente deixa, né? Esse bom da vida viver aí é porque se a gente deixa, a gente também acaba se embrutecendo, porque não é fácil a gente viver numa sociedade, né? É, com tanta desumanização, né? Onde sim. o que tu tens equivale e o que tu és não vale nada. Enfim, então foi tudo isso assim, que me fez também tirar uh, grande parte dessas 42 poesias da gaveta e publicar, né uh, para dizer que, sim, o bom da vida é viver, e é viver a gente podendo ainda né, uh, respirar e, e interagir né, de uma forma... Uh, Sincera, amorosa uh, com o outro, né? Eu digo sincera porque eu penso que a gente tem que ter as nossas verdades, né? Mas a gente também tem que aprender a respeitar as verdades das outras pessoas. E eu acho que isso é que falta muito, está faltando muito uh, na nossa sociedade, né? Uh, a gente assumir que tem que respeitar aquilo que a gente há muito tempo escuta, né, que é o limite que o outro tem e abraçar uhum. aquilo de bom, né, que cada um e cada uma com certeza tem porque ninguém é de todo ruim, né. Uhum. Então esse livro ele tem um significado muito, muito, muito especial para mim assim. Tenho mais Engavetada, que daqui um pouco, de repente eu penso aí em estar lançando um segundo volume dele. Ai, que legal. Marielda, nós vamos ter que chamar um intervalo. A conversa tá fantástica, mas a gente chama o intervalo e a gente já volta. <música>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 Fundo para a Equidade Racial, a professora doutora Gilvânia Maria da Silva, cofundadora e coordenadora do Coletivo de Educação da Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, diz que no começo dos anos 2000, a cada 100 universitários, apenas dois eram negros. Em 2012, foi promulgada a Lei Número 12.711 de 2012, a Lei de Cotas, que a gente já conversou um pouco sobre isso. Agora, ela acabou de completar 10 anos, né, em 2022. Como você percebe, assim, ó, fazendo uma avaliação desses 10 anos, uh, o que, que precisa, no, no teu ponto de vista, melhorar nessa lei? Ela, o que, que precisa modificar? Ou ela se mantém como está? Quais são os avanços e, que, a, que ela trouxe? Eu, eu penso que o primeiro avanço importante que, que nós tivemos uh, com essa lei foi o ingresso de uma gama muito grande né, da população negra, de homens e mulheres, muitos deles que nunca tiveram a oportunidade, né, que não, não ingressaram porque nunca tiveram essa oportunidade, porque a lei ela não diz que só temos que entrar para a universidade, a lei ela alerta para algo que é maior, né? uhum. ela alerta, ainda para uma desigualdade educacional que ainda é presente na nossa sociedade. É. Então, eu penso que só esse ingresso já seria uh, um avanço uh, grandioso, assim, né? seria não, ele é só esse ingresso ele é, né, hoje se a gente for uh, entrar nas diferentes universidades públicas que nós temos no nosso país, eu tenho viajado também para outros lugares, e eu percebo que, bom, hoje eu, eu, a gente pode dizer, a gente entra e se enxerga, uhum. né, porque uh, a gente percebe uh, o fluxo e o movimento, né, de outros negros que estão ingressando, assim, mas penso que ainda, é, como toda política pública, carece né, de uma atenção maior, no sentido de que não adianta só garantirem é, o ingresso e o acesso das pessoas. Né? Essas pessoas têm que ter a garantia de permanecerem na universidade. Né? E a lei de cotas ela surge no momento em que o Brasil... Me parece que respirava um outro momento político e que permitia que, inclusive, esses alunos eles tivessem né, uh, uh, bolsas regulares que os permitiam uh, estar né, uh, na universidade. E isso me parece que agora uh, já era precário e agora piorou. Né? Uh, até porque as universidades também neste momento estão passando por grandes dificuldades financeiras. Né? Uhum. Então, eu penso que o que mais importa nesse momento assim, né, é garantir a permanência, mas uma permanência com qualidade desses alunos. Né? Que esses alunos possam realmente se sentir acolhidos dentro das instituições, né? principalmente das instituições de, de ensino superior, para que eles possam dar continuidade e prosseguir né, estudando. Né? Eu, Aparecida, eu disse que na minha, na minha defesa de tese, eu me despedindo, né, já no finalzinho, depois de tudo acontecido, agradecendo a banca, eu disse que é muito caro para nós, principalmente nós, população negra, quando eu, Mariel, de uma mulher negra, eu tenho que chegar aos, 50, aos 57 anos para poder concluir um doutorado, sabe? Porque a gente sabe que a nossa caminhada sempre é dificultada. E, nesse momento, é isso que a gente percebe, assim, ó. Negros, indígenas, enfim, eles estão tendo né, que superar e avançar vários obstáculos que lhes é colocado, principalmente esse obstáculo de como permanecer, como se manter né, na universidade, porque não, as pessoas têm que pensar na política como algo maior, não é só entrar e estar ali, né? o aluno que vem principalmente de fora, ele precisa ser acolhido pela universidade e pela cidade aonde né, ele, ele ingressou. Ai, e aí é. a gente sabe que se tem né, ainda uh, muito que avançar nesse sentido. Né? Então penso que uma das coisas que se tem realmente que pensar efetivamente para melhorar essa política é a permanência desses alunos. Sim, e uh, ali tu falaste do, do, da questão do, do chegar no lugar e se enxergar, e eu vejo assim, eu até ouvi uma, uma menina, uma reportagem do, de uma criança falando que ela, uh, ela, usava o cabe... ela não usava o cabelo black, depois que ela começou a ver a Maju, ela começou a usar o cabelo natural, qual é a importância para a criança assim ver todo o negro ocupando os espaços da TV uh, em todos os espaços, né? Que uh, cada vez mais está acontecendo. Qual é a importância para uma criança essa questão do, do, da identificação? é algo muito significativo, porque assim, ó, eu só vou uh, me considerar um, gente, uma pessoa, né, uh, na totalidade, se eu tiver um espelho. Uhum. Se o meu espelho, ele não for, né, uh, igual, né, entre aspas, porque nós não somos, nós somos plurais, mas... Uh, a cor de pele, o cabelo, o nariz, enfim, se a gente não tiver alguém para dizer, olha, se ele chegou também posso, eu vou continuar pensando que eu não tenho condições, que eu não posso, que realmente eu sou um coitadinho que historicamente né, uh, disseram que eu era. Então, para a criança isso é muito significativo, né? porque ela tem essa percepção de que, bom, se a Maju soltou os cabelos, é porque ter o cabelo assim que nem o da Maju é legal, então eu vou começar a usar o meu igual o da Maju, sabe? Então, hum. é um, é, para algumas pessoas isso pode até ser besteira, mas é, um, é uma ressignificação, né? daquilo que historicamente também disseram que nós éramos, né? Que nós éramos feio, que o nosso cabelo era ruim, enfim, é. etc, etc. Tudo que a gente sabe, né? É. Então, isso é muito significativo para as crianças. Mas eu quero voltar ao, ao que eu tinha falado da, da história de se enxergar, né? Uhum. Porque também não é só o se enxergar no sentido de ter muitos, né? É também o se enxergar com o significado de que, bom, eu vou ter alguém com que eu posso me apoiar, porque isso é muito importante, né, Aparecida? Hum, que nós estejamos, mas que um possa estar tá apoiando o outro, assim. Então, eu tenho ficado muito feliz nesse sentido, né? Né, com essa história das políticas de cotas, pelo menos com os locais e as universidades que eu tenho tido contato e oportunidade, assim, quando o pessoal me chama, de também perceber que não é só o estar ali num número grande de alunas e alunos negros, mas de pessoas que acabam né, dando suporte uma para outra. Né? Então, isso também é muito importante. Uh, tu defendeste a, a tese de doutorado agora, no dia 9 de setembro, né? Não? Sim. Dia 9, sim, né? Sim. Uh, de setembro, com o título Pelotas, pequena, pequena África. Territorialidade negra a partir das festas blacks. Fale um pouquinho, eu achei isso fantástico a, a tua temática. Fale um pouquinho dela. Então, Pelotas pequena África, né, e, e, e que eu marco assim, os, os territórios aqui em Pelotas, né, uh, a partir das festas Blacks. Primeiro porque eu sou fruto disso, né. Quando o movimento Black surgiu, primeiro lá nos Estados Unidos e depois chegou aqui no Brasil, uh, foi bem no período que eu estava saindo aí para as minhas militâncias, né. Foi ali final dos anos 70. Então eu, eu, eu sou parte dele, né? E na pesquisa, assim, em nenhum momento eu me coloco apenas como a pesquisadora, né? Eu sou também a atora dessa história toda ali, né? E aqui em Pelotas é muito forte, tanto que até hoje a gente tem, lógico, alguns territórios né? uh, reformulados, enfim, uh, trocas de locais, mas isso é muito forte, né? mas o que eu quis com essa pesquisa, né, foi mostrar que Pelotas ela tem uma história que não é uma história uh, contada, né, a partir do olhar do opressor. Uh, nós tivemos aqui em Pelotas as charqueadas, né, uhum. onde muitos negros, né, uh, trabalharam e morreram também, né, e a população negra que se concentra hoje em Pelotas é fruto, né, desse movimento. Uh, de escravização, enfim e eu quis tentar uh, mostrar isso, né que Pelotas uh, ela tem né, as suas raízes negras e tem locais que sim que eles uh, acabam uh, sendo né, fixados e acessados como locais uh, uh, uh, negros, né Uh, eu coloco ainda na pesquisa que não que hoje os não negros não participem também, né? mas uh, são locais que as pessoas dizem, olha, lá foi onde começou, por exemplo, uh, o clube social tal, a escola de samba tal, porque a presença negra sempre foi muito forte nesses locais, ou, por exemplo, uh, o mercado público, que a gente tem assentado ali, o bará uh, do mercado, aqui também Pelotas, né? Uh, então, uh, são locais que as pessoas elas conseguem perceber, né? a presença da população negra, e eu peguei esse espaço menor da cidade, por isso Pelotas Pequena África, né, para mostrar que das charqueadas, né, até agora, século 21 ano 2022, essa presença negra aqui, ela ainda é muito marcante e, e que traz também, né, e produz... Uh, história produz cultura uh, produz conhecimento, né? Então eu quis trazer isso. Agora foi muito difícil para mim, para mim viu aparecida uh, tá escrevendo porque eu peguei na verdade todo o período da pandemia, né? Sim. Então foi muito difícil, sofrido, uh, tá escrevendo, é. tá pesquisando, mesmo em contato com uh, os meus atores da pesquisa. Uh, mas de forma virtual, né, uh, fazer essa, essa defesa uh, de forma presencial, com alguns deles, inclusive, é, presente, foi muito bacana, assim, né. Emocionante. Porque, porque a gente estava muito ávidos de se encontrar, de se juntar, enfim, né, e esse, esse momento aí no dia 9 de setembro foi muito especial, porque também proporcionou isso, né. Ai, que legal! E assim, ó, uh, na pandemia a gente acabou tendo, né, que se adaptar ao online. Mas uh, nada substitui o presencial, né? Pelo menos eu penso, Sim. né? O contato, o olho, parece que é outra emoção. Uh, sobre essa questão do, do ainda voltando à questão do preconceito. A escola pode ser um caminho bem importante por, e, por essa construção do, de uma sociedade equânime. Como tu vês isso? Uh, como pode ser trabalhado essa questão do preconceito, do racismo, e isso, o preconceito em todos os sentidos, como é que pode ser trabalhado isso nas escolas? Bom, primeiro, Aparecida, que é, esse é uma, uma, um tema que tem que ser trabalhado em toda na educação como um todo, né? do, ensino, do ensino infantil até o ensino superior. Né? Uh, a gente precisa retomar uma lógica de que uh, todos são importantes nesse momento. Quando eu digo todos são importantes, negros, não negros, indígenas, todos são importantes para que a gente possa estar tá superando isso. E para mim, não há uma outra forma. E a forma, primeira pensando lá na educação infantil, nos anos iniciais, é a intervenção. Né? Uhum. Uh, eu tenho uma escrita minha que eu falo disso falando de mim na escola. Né? Quando os professores eles fingem que não estão ouvindo, que não estão escutando, que não estão vendo, eles estão colaborando para que esse processo preconceituoso, discriminatório, ele se sustente. E a uhum. gente não pode deixar... Que, que ele se sustente. A gente tem que intervir na hora certa e no momento certo. né? Eu sempre, quando, enquanto professora, eu nunca tive lados do aluno A ou do aluno B. Eu fiz a intervenção que eu tinha que ter que fazer mas para que os dois tivessem, né, tanto o aluno A quanto o aluno B, tivesse a compreensão da situação né, e da ação que estava acontecendo naquele momento. Então, eu penso que eh, não tem uma fórmula né, que a gente diga faça sim, mas eu digo faça, uhum. sabe? E aí não é só na escola, porque como esse, esse, esse racismo, esse preconceito ele é estrutural, na sociedade também tem que ser assim. Eu, não, eu tenho que me, uh, me despedir de vários preconceitos também meus para poder chegar na sociedade quando eu ver uma ação, um ato que seja discriminatório ou preconceituoso, eu consigo, enquanto cidadã, também intervir, entendeu? Mas isso vai se dar, com certeza, a partir da educação. Eu acho que a gente já está aí uh, também... né é, provando de novos tempos, né? É, aquela música do Gonzaguinha, acredita na rapaziada uhum. que, que segura o rojão. Eu acho que está vindo aí é, uma rapaziada muito boa, né? É, pensando nessas questões, não pensando de uma forma individual, mas pensando de uma forma coletiva, uhum. pensando que para ele estar bem, o outro também deve estar bem. Então, eu acho que a gente e acredito, vou continuar lutando com essa esperança de que a gente vai ter aí é, né, uma, um outro tipo de sociedade. Se eu não conseguir ver isso, que é, os meus netos que saiam tenha possam estar vivendo. Né? Ai, que lindo! Eu também sonho com isso, Marielda. Eu sonho assim, ó, que as pessoas sejam vistas pelo que ela é como um ser humano independente de orientação sexual, de cor, de, de peso, de estatura, de que as pessoas sejam vistas simplesmente como seres humanos, né? Que todos nós somos, né? Eu acho que sou uma <risos> otimista porque eu também acredito assim que essas novas gerações estão percebendo isso né eu espero é e que bom que bom que possam né apesar de que nesses últimos tempos também sofreram muita repressão enfim mas uh, mas eu penso que estão conseguindo perceber né que para a gente Poder viver e viver bem, a gente tem que viver bem com todos, né, uh, também estando bem. Então, eu acho que só isso, assim, já faz uma grande diferença, né? Uhum. Se puderem uh, continuar plantando essa sementinha, uh, com certeza a gente vai ter um futuro, uma sociedade uh, melhor, né? Uhum. Agora eu não lembro quem foi que disse, assim, ó, que tempos estranhos que a gente tem que explicar o óbvio, né? E eu acho que a gente tem que realmente estar tá sempre... Falar, falar, falar, falar... Eu acredito naquele ditado, né? Água mole, uhum. pedra dura... Tanto bate quanto ah, É, você. porque a gente tem que falar e, a, e as crianças estão aí... Ah, ah, eu acredito que nós somos o futuro, né? porque as crianças vão ser conforme os adultos que elas convivem. né? Então, se nós pensarmos diferente e agirmos diferentes, nós, educadores, agirmos diferente na escola, pensando diferente, pensando numa sociedade, numa educação equânime, as crianças que conviverem conosco vão ir por esse caminho também. Então, por isso que a gente tem que falar, falar, falar sobre isso. E mais uma perguntinha, eu acho que ainda dá tempo, uh, que o nosso tempo está se encaminhando para o final. Uh, sobre a questão dos direitos humanos, Marielda... Uh, em pleno século XXI, a gente ainda ouve absurdo questionamento sobre os direitos humanos. Como tu percebes isso? Tu também percebes esse retrocesso? É, eu não sei se é um retrocesso, né? Eu acho que vem o mesmo processo da questão do preconceito e da discriminação, né? Isso é posto. Por quê? Porque as pessoas só se movem quando elas acham e pensam que... Uh, aquele poder que ela tem ela vai perder né? uhum. então uh, essa questão direcionada uh, para a questão dos direitos humanos é isso né? também uh, é uma questão de que bom para ter alguém que possa ter mais tem alguém que possa ter menos tem alguém que tem que sofrer mais para que eu não sofra para que eu permaneça né, com o poder na minha mão. Né? Uh, por exemplo, pensar nessa questão da, da, da, uh, da maioridade penal, hum. da redução, enfim, quer dizer, uh, mas tem aqueles que dizem que uh, nós que pensamos, por exemplo, que não deve ter Somos os loucos, né? Uhum. Eu tenho dito para alguns colegas que, ainda bem que eu sou louca e não sou sozinha, porque tem outros loucos. É, eu são também. Como eu, né? Porque é isso, assim, a gente vive ainda né, numa estrutura social que retorna, retoma a todo momento, né? Uh, ao período colonial, e aí é aquilo, né? quem tem poder tem, quem não tem sofre, e é, e é isso, assim. mas que bom que é, tem pessoas que ainda continuam lutando e dizendo que não pode ser assim, porque aí a gente vai conseguindo respirar melhor e retomando, né, re e reenergizando as nossas esperanças, né, porque também a gente precisa disso, né, é, quando eu falei da questão do embrutecimento às vezes a gente se embrutece tanto que a gente pensa, bah, já lutei tanto, agora eu não vou lutar mais e, e enfim, que, que, que aconteça o que tenha que acontecer mas não é assim, né uhum. é, tem algo que nos puxa e, e nos diz, não, olha ainda temos que persistir, uhum. né e com os direitos humanos também é a mesma coisa, quer dizer, quando, na verdade não precisava nem ter direitos humanos, né? Não, não deveria existir, sei que não deveria existir racismo, preconceito, essas, todas essas questões, né? Mas uh, a gente tem que saber encarar isso né e dizer para quem acha que tem um grande poder em cima das outras pessoas que não tem poder nenhum, né? tá aí a prova agora o que foi esse nosso último pleito eleitoral, uh, porque por mais que tenha uma margem pequena, o que foi demonstrado é que uh, a nossa população brasileira, na grande maioria, não aguentava mais e ver o processo que vinha vivendo nos últimos quatro anos, né, então eu penso que é isso, assim, e a gente seguir lutando e vocês, né, como escudos, continuarem, né, trazendo essas discussões, esses diálogos, essas conversas que só... Uh, é para enriquecer e fazer com que outras pessoas possam minimamente refletir sobre aqueles temas que, e todos esses temas que vocês trazem aí, né? Então, eu penso que é isso. Marielda, professora, doutora Marielda, nossa, que conversa maravilhosa. Olha, aprendi muito, muito, muito contigo. Quero te pedir, assim, em um minuto, deixe uma mensagem para os ouvintes do TEMOV. Gente, é... pensar na nossa vida, no nosso cotidiano, para além das nossas questões individuais. Vamos pensar coletivo, vamos pensar com aquilo que o meu povo traz, que é o Ubuntu. Eu só sou porque... Todos nós somos. Se hum. for assim, seremos e seremos felizes. Ai, que coisa mais linda. Ai, que pena que realmente a gente tenha um tempo, porque, por mim, a gente ficaria mais horas conversando. Então, eu agradeço imensamente a tua presença por enriquecer, a nossa tarde ou essa noite de hoje. Muito, muito obrigada, Marielda. Gratidão minha. Então, o TEMOV vai ficando por aqui. Eu sou a pedagoga da CTE, Maria Aparecida Zolim, e apresentei o programa de hoje. O programa... Conta com a produção da comunicadora social Luísa Peixoto e da diretora da CTL Zianne Mille. Trabalhos técnicos desde Anoal e direção de rádio do Jonathan Ferreira. Você pode ouvir novamente essa e as outras edições do nosso programa no YouTube. Acesse lá youtube.com.br capacitação digital UFSM.